Palavra Evangelho, Jesus Cristo, aleluia! Só palavra.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 quem é que traz uma lâmpada para colocá-la debaixo de um caixote ou debaixo da cama? Ao contrário, não a põe num candeeiro? Assim, tudo o que está escondido deverá manifestar-se e tudo o que está em segredo deverá ser descoberto. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus dizia ainda, prestai atenção no que ouvis, com a mesma medida com que medirdes, também vós sereis medidos. E vos será dado ainda mais. Ao que tem alguma coisa, será dado ainda mais do que não tem. Perdão? Ao que tem alguma coisa, será dado ainda mais do que não tem.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 mais visível, imaginem só se esta luz que está aqui na igreja, não estivesse nesta altura, e sim mais abaixo, ela nos cegaria, não é? E ficaria mais escuro ainda na parte em que ela não se encontra, lá em cima, a luz deve ser colocada no alto, Justamente para que nós vejamos o caminho A luz não é para ofuscar a visão das pessoas É para que elas possam enxergar e não venham a tropeçar O cristão é aquele que tem que se apresentar como reflexo da luz de Deus E nós passamos a ter esta luz no nosso batismo Não é nossa, vem de Deus e esta luz naturalmente faz as pessoas se questionarem, provoca as pessoas e pode, com a abertura do coração delas, permitir que elas retomem o caminho. A luz é o testemunho. Às vezes nós queremos fazer as pessoas enxergar de toda maneira e no fundo nós acabamos criando mais resistência ainda quando... Tentamos forçar que elas vejam, tal como alguém que pode chegar com a luz de um celular, não é bem forte na, na sua vista, ou com um holofote, dizendo, olha, você precisa ver isso. Você não enxerga nada, não é verdade? Se alguém lança uma luz muito forte sobre você, mas se esta luz... É colocada mais acima Nós podemos ver aquilo que está à nossa frente Eu me lembro De uma pessoa muito sábia Cujo silêncio falava E eu me recordo que diante de algumas situações Em que outras pessoas Acabavam se excedendo Nas palavras Naquela brincadeira que já se tornava Desagradável Ou em comentários que já iam não é, distorcendo as coisas Esta pessoa silenciava Mas não era um silêncio de omissão Era um silêncio de quem não se deixava envolver por aquilo Ou não aumentava aquilo E era tão interessante que o silêncio dessa pessoa era eloquente Falava alto Porque era como uma luz colocada Sobre aqueles que estavam ali E que não estavam enxergando que na verdade estava indo por um caminho bem bem diferente daquilo que Cristo nos ensina. Jesus hoje nos dá vários conselhos. E um outro dele, um outro conselho que ele dá é de nós não medirmos as pessoas, porque senão seremos também medidos com esta mesma medida. Muito cuidado, ao julgar as pessoas com a sua régua, porque o nosso julgamento pode ser muito injusto. Às vezes a gente não sabe de tudo o que se passou. Ou mais ainda, a gente julga as pessoas como nós julgamos a nós mesmos ou como nós julgaríamos a nós. Às vezes parece que nós estamos sendo até mesmo benevolentes conosco mesmo, né? fazendo vista grossa para os nossos próprios erros, na verdade nós estamos simplesmente fugindo dos erros que são nossos e enxergando-os nos outros. E vai chegar uma hora em que nós vamos nos deparar à luz da verdade de Cristo no dia do julgamento com o nosso ser tal como nós somos e daí não haverá mais como nós dizermos que é o outro que está errado, porque nós estaremos daí diante de Deus e nós seremos julgados por ele a partir daquilo que nós vivemos. E Jesus diz que tudo aquilo que está escondido um dia será manifesto. Onde falta justiça, onde falta verdade. Uma hora isso vem à tona nesta terra já. E muito mais ainda quando nós nos encontrarmos diante da luz de Deus, da sua face Portanto, meus irmãos, peçamos sim a luz, mas peçamos a luz para que nós não tropecemos. Peçamos a luz de Deus para que nós também sejamos uma presença sábia, ponderada, que ajude as pessoas a caminhar no caminho de Cristo. Sejamos aqueles que reconhecem que Deus nos deu algo, e esse algo precisa ser partilhado, aquilo que não é exercitado morre. Por isso que a palavra hoje de diz, nos diz, melhor dizendo, aquele que tem alguma coisa será dado ainda mais, porque essa pessoa tem consciência de que aquilo é talento de Deus. Do que não tem, será tirado até mesmo o que ele tem. Ou seja, quem não reconhece o que Deus lhe deu, e não coloca a serviço, porque foge de Deus, foge dos outros, foge de si mesmo, isso, na verdade vai se esvair, não será desenvolvido, vai morrer. Por isso, queremos buscar a este Deus que é luz, que nos ilumina, de maneira que nós também sejamos luzes. Queremos buscar este Cristo que nos julga pelo amor, para que nós ajudemos as pessoas a caminhar, de maneira que no dia do julgamento, nós e elas, também diante da verdade, encontremos o Cristo com o nosso coração mais leve Que nós façamos da nossa vida Este grande período em que nós podemos ainda realizar Muitas coisas no Senhor Porque é Ele que quer realizar em nós e por meio de nós Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado